Vai jogar pra cima vamos aí Sem medo Jogar nosso jogo Eu vou dar o pique do feio aqui já, é o Basté E bastante paciência também, tá? Beleza Por baixo Passou uma varanda Três varanda Varanda entrando, entrando, entrando, entrando varanda já Vamos aqui, escuro baixo Paciência, paciência, vou dar escuro baixo Caralho é na varanda Coloquei esse escuro baixo Comeu o bomb já, comeu o bomb, três Vou jogar a varanda bom. Pode pegar Conseguirar Vamos comer daqui doce tá. Tô rasgando também mano não tem bomba tem lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá fundo. Tá. Nice. Ah, lá vamos eu tenho 2 para pra varanda Aquilegers, Vox Shocks Flashbang. É, base eu, eu vejo mano. Eu tô no fundo com o ainda Pode tá passando agachado Pegando varanda, entrando na varanda tem um flash Um bomb parando de scout Três, no um fundo, Tá, tá, tá, tá, Nada, tá. voltei Tá três ainda picando Eu tenho 2 flashs, Mara Mara picar. Tô. Cotovela, Cotovela, três, Pode segurar a flash Tá Varanda, varanda morto Mais a varanda Mais de scout Tá, tá, tá Varanda Vai lá, Nada meio rápido, guys. Pode, pode pegar não. vocês, tem um aqui embaixo. Ó. Peguei um, ó. tabelada. Pega aí. Cego. Se tem tem nada, no fundo? Pode ser. Dá avançar escuro, avançar TR1, Scout. tô começando a dar aqui. Tem um aí no fundo. Tocou a bomba fechou tá que bom tocar no Tô a com fundo alpe bomber vá rampa. vá vá vá vá vá vá vá vá vá vá vá bom, vá vá vá bom vá vá vá Toma dois B. Eu tô bem, Meia meu, meia Entra B. Entra B já. de B, tá? Entra B. Bem. Bem, bem, tá. bem, bem. bem, tô bem. de vindo mais. Não, peguei a Eu has been Tá bom, tô bom. Tô falando, guys. gás hum. no pé. Nossa, um nice flash. Eu vou pular aqui pro 6. baixo. Eu oh, mais um, mais um. a baixo. vou parada ainda. Não, ah, não matou. Tá. Vou vou... Só Eu vou garantir B, mas eu tô tá. mano, a é pouco peso. eu garanto. Fundo. Entrou fundo agora. Tá é, na é... varanda, não. varanda 2. Fechou. Passando. passando, passando o cotovelo. Tô garantindo fundo pra você daqui a pouco. Bola varanda costas já. Passando, passando. Mais um bomb. Dois bomb, Dois e um no fundo. baixo, eu acho lá. Vou pegar a coach aqui, bora guardar. Varanda. pois é, eu mando, uma pra você na direita. Lá. Eu tô em cima azul Aham. Uhum. Uns quatro, quatro varanda. Tô varando, tomando um pé. Um, tá tá, tá. Varanda. Chega o parado, bolero, varanda. Eu eu eu varanda eu eu vou vale. lá embaixo, tá? Comendo, comendo, comendo, tomando. Varanda morto. Vou passada, mais um varanda. Eu paguei Poxa passando. acho não. Três 3 três fundos. Baguei, Três fundos passando, Varanda é minha, tô aí Tô varanda de alto, tá? Varanda passando varanda, guys. Peguei mais Um varanda, um varanda, varanda e rampa. varanda Casa é bom de jogar. Vou tomar o bomb. Errou smoke shots. Boa. Boa. Voar, boa, Boa, boa, agora. É, pé, pé, né? sim, vai, sim, vai, lá, Barich. Do eu dou, eu dou. Pode desmocar já do bank. Ok. Tá bom. Vai entrar B. Tudo bem. Tudo B. Mais um, mais um, mais um. Peguei um flash, costas, uma, Peguei outra. Peguei a terceira. Pararam, guys. Tá na boca do escuro, não? Um pouco escuro. Tô no meio aqui. Desceu, abertinho. Tô mirando na volta do meio agora. O cara boca do escuro. Alpe escuro, um empicou o buraco. Passando, passando um. O gorda? O 10 de vida, 10 de vida, gorda. Gorda com 10. Tô meio. Tô no escuro, tô no 10 de vida, toma HS. Tô mirando o porto só, tô fechado. Tá. Mira um o buraco pra a porta. Tem que pegar a bomba escopado. Aham. Uhum. Só vai, Aí só vem. vai se 3, quiser. 3, 2, 1. Boa! Boa! Boa cara. Vou pegar duas autos. pegar bora bora. bora, bora. Vira pras flash pai, você matar ele. Banga duas. Flash varando pra dominar. Tô chamando fundo pra redominar e Dudu. Vendo só fechando. Back corner? Matei um back, back corner. corner. Casinha de AWP fundo, Belitinho. Aham. E tem um ele azul, cipado. Cipado. Tá azul. Banga aquela do Bartolo, pera, pera, pera, pera, pera Ele me fechou, de cego Tá Um cara. Calma, colando, colando, não dá, não dá, não dá Tem um fundo, só matar AWP fundo, no pé Tá Vazei pra base CT azul, Frente Frente azul. Azul. Boa, é. velho ah, Boa, rapaziada Eu botei tentar Ah, deixa quieto, eu bugo, Tá eu Vem. Tá Tô é meio comigo, Latinho? Você lá, né? Tô mirando fundão, Dudu. Qualquer coisa eu colo aí. Não, tá caralho. Vai vai passando, tirar Boa, tô mirando. Tem é mais... um, um alto lá. Tá. Foi mal pra mim. Passa, passando no vou bagar na sua frente, Dudu. Banguei na frente do... da pop. Banguei, banguei, banguei. Banguei, banguei já. Banguei, Vou bagar a janela, calma. Bob, morreu. Bora, bora, bora. Passando um pouquinho pro meio, garoto. Já, o gasta você a flash também. Não não? mirando. base, Colocou bomb bom, bom, bom, já, bom, bom. ataco, dois bomb, três bomb, bomb. Ah, chega mal no bomb Morreu um bomb 2 ah. bomb ainda Querendo picar fome Sim, gol Calma aí Eu tô colado, já pode mangar por mim Tô dando uma e outra indo. Conto, conto velho, conto velho. É. Eu Tô indo Conto o velho, conto o velho Barada go, bem, bem bem Barada, barada, barada Matou, matou, matou, gera Nice Porra O cara que matou ali, velho Vai de vai de ir Vou gravar pro C, Matro Vou chegar a Smokan, eu vou Colando, mesmo. Foto no meio. Foto na minha tá. é meu, quer dizer. lá, a, é uma... uma é a, a be... Tô com a CT já. Tô com a CT. Bango a b. Bem rápido, acho. Tá. b um, tá. acho. acho. Vou chegar com o Tô no B, B, B. Tô no B. Tô Tô chegando com o flash lá. Tu flechei lá. mais Mais Dois carros, dois carros. Calma, calma, calma, calma. Vamos tomar o Helmet. Vamos tacar lá no carro. Tacar cagando no carro? no carro. seco agora velho Tá. A gente tacho. vai ter que dominar na raça mesmo. Aham. Uh -huh. Nada com as varandas. Um rampa pra gente. Posso tiver rampa, guys. Aham. Uh -huh. Alpe Alp é é fundo. Alpe fundo, mano. Passei, tô plantando. Nada, nada. Mais o fundo, mais o fundo, de lado. Tá, ah, sem jogar, eu jogo depois. Larguei a varanda agora. Aham, uh -huh. cuidado varanda agora. Tô no guzi. Ah, tem que pegar esse morto. É? Vou mirar a varanda calça ah, agora. vara. Cuidado com varanda, Phelps. Cuidado com varanda, Phelps. dominar rampa pra gente. Cuidado varanda. escuro baixo, um. Dois é varandas. Manda clear, guys. Boa Lato, Você puxou bem essa aí. boa Que medo. Eles viram que te abençoam, tá? Você viu, Lato. Eles viram que Let's, go. Let's go. Segura. Vai é Vai Não. Não. Não, Não tá, Mola o aqui. Resetou. Abençoado. Escrabaixa. Mola a porta. Vai start. Vai start. Vai start. na... Vou pedir a o então. Ah, não, não foi. Vai claro. Pode Pode rampa, rampa um. Tá, abre rampa, rampa, rampa. Vou dar quinze, rampa, rampa um. rampa. Para costas, um rampa ainda. Rampa não, não pica os os mais, rampa não pica mais. Vou plantar. Para costas, vai ter costas. Outro rampa, brechinho. Botando default. Rampa rampa vai. Vai. Um morta. morto, boa. Elevador, Elevador e um Paradão. Boa, Bartinho. Boa. Boa, boa Max, Max, Max. Outro dele tá já maxi, O bacetei, tá chegando pra e tá smokando o okay. meio direto, tá ligado? Morto. Morto, morreu. Entrei, né? Dózinho no carro, Trai porta. Morto, Segurar, segurar. Carro morto. Calma, vai smocar a porta, ronchou o fundo pra esquina, né? Cuidado escuro, tá? Tá. Vai pro altar lá, olha o altar escuro mesmo, a gente joga full safe, se out. Corta o buraco é meu. Tá, é buraco. Meio. Boa! Eu smoco, Dodon. Relaxa. Tá, eu banho uma aqui. Deve entrar meio não vê nada, guys, eu vou splitar. Pode mangar já. Tá bom. Vai aí. Marca B. Dá pra splitar, viu, guys? Calma aí. A gente não sabe, os caras não pegaram o fundo, não. Dá pra você, dá pra você, dá você, splitar no All Sim. Calma na boca. Calma, tá morto. Não sei, se tá outro, guys. Ah, mais um bombe, mais um bombe. Bom. Mais um Bombi, bomb cara. Guarda e bombe. Acho que tá claro. dois é Pode aí, vocês podem botar guarda Calma, botar guarda, a Calma, e guarda, a também. Também. Tá também, aí também. Tamo Boa. que vamos vamos ali. Bang, que é que nem bem esse. não tá. Bota, Quarta, outra big. Porta-morte. Bomb, eu acho. Bomb, bomb. Fechando o não, No bomb, fechando Uma fechando, bomb. Buraco, bombe, bombe. Escuro, talvez. Buraco, bomb. Bom, é. Bomb, dois bomb. Valeu valeu. Valeu. Valeu, valeu. Valeu. Valeu. Valeu. valeu, valeu, valeu. O cara é bem minhada. Valeu.